Então é resultado ruim. Não, mas é uma final. Agora, e daí, passa fala, lá. Ah, o regional é uma merda. O regional é do caralho. É clássico, é jogo... Que clássico? Não? Tem, que, tem que rezar pra chegar na final os quatro. Não é rezar, meu. Porque se não der Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, já é uma foda. Eu, eu sei, eu não... mas ó, a La Liga, não. se não for Barcelona mas e Real, não também falando, é uma merda. Mas eu não tô falando que a La Liga é legal. Não, eu tô dizendo o seguinte. O futebol brasileiro hoje, pra mim... É, é, é uma coisa que está me deixando com uma certa esperança. Ver a Federação Paulista hoje organizando um campeonato. Ela organizando. Ela montando a transmissão. Ela se organizando e fazendo bem. A Globo teve que inovar, fazer aquela câmera na beira do oh, campo, porque o campeonato paulista começou Carioca, a fazer isso. a UEFA, a UEFA, a UEFA. Ah, vai, porra, vai, porra, a UEFA, é... pera aí, a UEFA há 100 anos, ela que transmite, ela que capta as imagens. Tudo bem, mas não isso, isso não, evolução não tem novidade nenhuma. Evolução não, isso é uma, isso é uma consequência do mercado. A Globo resolveu sair, a Globo não quis mais os estaduais, entendeu? Eu não tô discutindo isso, não é isso que eu tô isso discutindo. Isso para mim é evolução do futebol, não, velho. Isso para mim é evolução, isso, não. Aí, isso aí é uma necessidade, entendeu? Não, não é necessidade, ser evolução. O Campeonato Carioca no passado, que eu perdi as contas de pandemia, a gente fica... Uhum. Eu não me lembro qual foi. Pô, uhum. foi transmitir no YouTube... No outro jogo o Flamengo quis cobrar pra assistir. Foi uma puta confusão. Os caras revoltados. Nego descendo o pau. Nego criticando. Fizendo quebrar tudo. Mas ah, vamos lá. meu. Ah, vamos isso aí. Eu não tô discutindo. Eu tô, eu tô salvando o futebol dentro de campo. Calma, vamos lá. Eu vejo o futebol brasileiro. Pa, vem cá, uma se final, vem cá. Uma, uma final de campeonato. São Paulo e Palmeiras. Vai dar audiência. Óbvio. Isso é óbvio. Agora, você vai botar lá São Paulo e... Novo Horizontino. Meu amigo. Mas faz parte, gente. Então, mas não é, então, é, a gente é legal, se apega. É legal, é legal, futebol paulista, pô, Paulistão, pô, puta, campeonato. Não, não tô falando que não é, Barali, não é legal. Guarani, Ponte Preta, Eu peguei meus filhos, fui fui pra Itu, levar a Corinthians Ituano. O Ituando. Santos é o Santos. Agora, campeonato Não, não, é o que é mais legal, lógico é, que é. é, que, é porra. Uma tag que tá evoluindo é uma coisa. Ah, corrida. é, então deixa eu te perguntar um negócio, todo eu mundo gosto. hoje reclama do calendário do futebol brasileiro, todo Sim, mundo. Ó. Certo. Ó, o Vitor Pereira o Português lá chegou e falou certo. assim, oh, você viu o domingo? Ô, oh, mas eu não consigo ter um dia pra descansar, Ele, aqui no Brasil nunca vi isso. Ah. O Abel, puxa, mas ah. porque, bababá, bababá. o quê? Jogador fala, a gente joga pra caralho. Ah. Tem que mudar o calendário. Ah. né Fizeram uma conta aí que o Liverpool pode ser campeão da Champions com 62 jogos. Aqui o cara vai ser, se for campeão de tudo, 77. O ah. que você que faz pra mudar o calendário? Ué. Qual é o campeonato que você tira? não quero participar disso aqui, eu boto o time B. Ah ué no, no Paulista não pode o regulamento não permite mas é entre os clubes eles têm que decidir não, o regulamento não permite mas desculpa o regulamento não permite ok mas o Paulista para mim é um puta campeonato então você tira a qual não sei se eu tô na Libertadores Copa do Brasil t... não sei você tem que para você o time não, B para fazer a Copa do não, Brasil. não Brasil. vai tirar um brasileiro o time B pra fazer a Copa do Brasil a Copa tô do tô Brasil você viu quanto que dá de prêmio ganhar uma Copa do Brasil você já viu isso quanto dá hoje um campeão de Copa do Brasil já viu quanto ele vai se chegar até a final? Ah. Fora que dá a vaga pra Libertadores. Então, ei, qual que a gente tira? É o que ele te perguntou. Infelizmente? Eu colocaria o time B. Eu Mas não pode. Ele... Como não pode? Tá no regulamento. O time Os... B não pode pôr? O Palmeiras não pode. Tem até um número, se não me engano, Você tem um número de quantos jogadores. Você o campeonato, Lógico. Velho. Ah, foda-se, pô o time. Aí depois B. como é que você quer dar 26 a não, 5? Não, mas olha só. É. Mas peraí, peraí, Aí fode, peraí. é verdade. É, é que assim, eu, eu acredito muito no, no estadual. Não só do paulista, eu acredito. Eu acho que a força do regional é a força do local onde você vive. Sim, lógico. É, são clássicos, são modalidades mata-mata. É uma coisa que o campeonato brasileiro, por exemplo, não tem. Copa do Brasil tem, Libertadores tem. Mas ninguém. Sul-Americano tem. Mas nem todos os times disputam Libertadores. Pô, hoje no Brasil tem nove, oito brasileiros. Mas dos paulistas, por exemplo. Pô, Corinthians, São Paulo. E o Carioca, os Cariocas. Quantos disputam? Pô, o Flamengo. Tá aí os outros três. Pô, mas os outros três não disputam o quer ver Flamengo e Vasco, o torar o pau. A gente quer ver Fla gente. Não sei, morei no Rio aí. Eu via muito mais rivalidade ultimamente entre Flamengo e Palmeiras do que entre Flamengo e Vasco. Sim. Entre Flamengo e Fluminense. não, o o tá passando um momento. Pô, quantos Fla Flú? Eu fui no Maracanã, tinha 90% de torcida do Flamengo. É porque o Flamengo, você pegou o Flamengo no momento bom. Ué. O Flamengo também teve a sua entre safra. Tudo bem, mas teve você vai lá... Na época do Fluminense, que o Fluminense bombava, enchia Maracanã, Libertadores, Bombadão, Botafogo também teve Libertadores Na época do Unimed. Hã? Na época da Unimed. Sim, Fluminense... Depois... Sim, mas vamos lá. Assar, eu tenho que fazer, eu tenho que falar da... Uhum. <risos> eu tenho que falar aqui da... da... Estadual não acaba porque muito time hoje, a única coisa que pode ser campeão é no Estadual. Mas não, mas não é bom? Não, na é questão de ser bom ou ruim. Você precisa olhar de uma visão macro. <risos> tá discutindo. É, ô Carioca, eu tô olhando uma visão macro. Todo mundo reclama do calendário. O calendário, o calendário, o calendário. Precisa fazer igual na é Europa. Jogo pra caralho. Jogo pra caralho. É. Você tira qual? É isso que eu tô te perguntando. Qual campeonato? Você tem que tirar um o campeonato? O campeonato, Paulista, deu dinheiro pros clubes? Não sei. Ué, não sabe? Não. Sei não sei Deu dinheiro. Eu sei que deu dinheiro. O estádio, tudo cheio? Nos jogos lotados, a audiência errado. no YouTube do caralho, os clubes ganharam muita grana com o Paulista. Isso não quer dizer ganharam nada. dinheiro. A audiência não. no YouTube pra caralho não foi pros clubes. Mas é a federação, vai pros clubes. A federação, é o canal da Paulistão. Paulista é a federação. Então assim, na minha opinião, o Paulista desse ano foi muito bom pros clubes. Deu grana, e se dá grana é negócio. O Paulista do ano passado não foi bom? Não, não tô dizendo isso. É que esse... Não, mas o mim, do ano foi... passado... Foi bom. Eu, eu, eu sou eu gosto do estadual. Eu gosto do Taça Guanabara, Taça Rio. Eu acho salutável. É eu não futebol. consigo entender o regulamento do Campeonato Carioca. É que eu sou botafoguense. Eu, eu uso o HP, entendo, eu, eu, eu pego uma uma, um HP pra falar caralho. Precisa. O cara perde e classifica. O cara ganha tá fora. Eu não consigo entender o Carioca, o Campeonato Carioca. Não é igual antigamente. Eu adorava o formato antigo da Taça Guanabara, Taça Rio juntos dois fazia a não, semifinal e final. Eu não consigo ver. Eu não vejo evolução nessas coisas. Eu te juro, não vejo. Mas vamos lá. O que tem de legal do Campeonato Safe, Estadual? eu acho do caralho, Sáfios, o Ronaldo no Cruzeiro, o, o, o textosterona não, do Botafogo. É bom. Vamos esperar. Então, mas é uma, é uma evolução, Sim, pô. Não. Botafogo, desculpa, Botafogo tava não. as traças e agora... Te, tem tá uma, uma chance, esperança, eu... tem uma luz. Nisso eu concordo. Agora, eu prefiro esperar o futuro. Você quer ver um clube que para mim, ver qual acho é que, que é, precisa... Né? Clube de futebol nunca deu lucro. A conta nunca fechou. O Ronaldo comprou o Cruzeiro. O Ronaldo é fudido. O Ronaldo é fudido como jogador, como pessoa. E onde ele põe... Mano, meu, ele, ele herdou, ele pegou uma dívida ali. De ele uma... pegou uma pizza um bonita. É. Um ele bi. pegou uma pista bonita ali. O Cruzeiro tá na Série B, cara. Um bi. Por isso que é B. Cara, não estamos falando de 100 mil reais de dívida, de um milhão de reais de dívida, não, é, de 10 é, milhões de é, reais de dívida. É, é um bagulho astronômico. De 100, é, milhões, é, de... 100 é, milhões de dívida. Porque 100 é, milhões, você pega lá dois moleques deu uma luz aí vendeu. Estão é, é. falando não, de um, um bi, bi. É, um bi não. Hã? É pista gigante. Como é que paga? Pizza Porque é o seguinte: é você, tem, você tem aqui uma dívida monstro pra você ter que ir pagando. Sim. Em paralelo, o carro precisa andar. Você precisa ter um time. Sim. E aí? E aí? O Cruzeiro tá gozando na Série B já. Já tá dois. Então. Vai pro terceiro aí. Vamos e ver. agora o que que acontece? A série B nivelou. Porque desde que mudou o negócio da grana da TV, certo? Hum. Porque o Corinthians quando caiu, recebia a grana de Série A. Sim. Então, é. o Corinthians chegava lá contratando Deus e o mundo, caralho, e os outros tadinho, pequenininho. É. Aí mudou. Todo mundo igual. Todo mundo igual, o que acontece? Mas eu tá acho bom tá futebol. Lá. Ficou tudo igual. É bom, é bom. Futebol, é bom. É, o certo era quem isso não, mesmo. Fazer isso o é bom. É, grande, é. Quem vai fazer o time ficar grande é a torcida. A torcida tem que ir no estádio, comprar ingresso, comprar, comprar a produto no clube. É. é isso que vai dar isso. Isso no Brasil não clube. acontece. Não, não precisa acontecer. O, no Brasil, é, é o torcedor. No Brasil, é. o torcedor gosta de só de ganhar. Eu concordo. O time tá uma merda, ele quer. Aí já vi. Concordo. Oh, oh, oh, ah, não, vou cancelar meu sócio torcedor. esse Essa agora, que o último time que o Cristiano Ronaldo foi, como já. Que ele tá não no Manchester? É. Meu, disse que as, as camisetas do, do cara em três horas gotou tudo, acabou, não tinha mais pra vender. E agora a torcida tá revoltada, é o um... time tá uma merda. Então, mas quando veio, vendeu ah. a porra toda, acabou e... Os caras vão lá e pau, entendeu? O Manchester United, desde que foi vendido pra aquele bilionário americano, o Manchester deixou de ser o Manchester. E, e, o, e torcedor... o PSG ah. também, o PSG também... Ah, mas é outra coisa, né? Ali... Porra, muito dinheiro, hein? Mas, tudo bem. Muito dinheiro. E não consegue. Mas, dinheiro, mas, mas, dinheiro mas, o cara que abre a torneira sai água preta, é, entendeu? O cara, um bi a mais, um bi é. a menos. Aquilo pra ele é um, é um status, é um. Não é um não é? um O cara. Bom, né? cara que oferece 45 milhões de reais por mês pra o Mbappé? Cara. É um pouquinho de dinheiro. É um né? avião. É um avião. 267 milhões líquido por temporada de salário? Caralho. Que pariu, é porque o cara abre a água lá e tá é, é, é. E mesmo assim não consegue ganhar uma Champions League. Caralho, 267 milhões por é. ano. Por o Manchester City anunciou hoje o Haaland. Tá bom não? Anunciou o Haaland. Uh -huh. O Haaland hoje é o maior salário do mundo. Quanto vai ganhar? O Haaland, aí volta naquilo que eu te falei. O maior salário do mundo hoje é de um menino norueguês. Ele é norueguês. Me fala um jogador norueguês que você lembra. Puta, que craque. É, esse é bom, não tem. É, mas esses são é um raios. como, teve não, raios, são como raios. Teve... não são mais raios, não são mais raios. É o norue... teve o Romero que jogava pra caralho. Não, mas o. Oh, sempre teve um cara de um país raios. fora do futebol que. Brilhava. Não são mais raios, cara. Um croata. É um egípcio aqui. Então. Mas não, mas não são raios, são ídolos. São caras hoje que, que fazem o negócio. Não, mas acontecer. o futebol norueguês é foda? Mas ele não joga na Noruega. Porra, mas ele não é norueguês? Mas ele joga na Alemanha a vida inteira. Tá, mas isso é raio. Deixa eu dar um... Ah, ele não tem, ele não tem argumento, você vê? Eu vou não, falar não. o que, que o Eros falou ontem pro Sim pro mano. Ô, oh, vou, vou comer uma sopa de letrinha só pra cagar argumento pra você. É. <risos> Deixa eu dar uma dica boa pra quem oh, tá do outro lado, né, Dica espetacular. Olha só, é muito importante pra você que tá do outro lado aí assistindo o Ticaracati Cash, você pode mudar a sua vida. E Marcos Kiesa pode. vai dizer como, né, Marcos? Pode. Não tá, pô, preciso trabalhar, preciso fazer um negócio legal na minha vida e tal. Amigo, tá sem dinheiro, certo? Você não precisa usar dinheiro agora. O QR Code tá na tua tela. Kenzie Academy, como o Carioca fala, é a profissão do presente já, não é do futuro. É do presente. Você vai fazer o curso 12 meses, vai virar programador. É isso aí. Certo? Aí fala, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro, você não vai gastar nada agora se formou, começou a trabalhar, quando você tiver ganhando a partir de 3 mil reais ou mais, você começa a pagar o Agora, curso. a pergunta que não quer calar, Boleta, qual é a taxa de empregabilidade da Kenzie para você que fez um ano? Vai se formar mercado de trabalho, qual é a empregabilidade? Está formado 98% dos... Quanto? 98% Olha isso. dos alunos formados, emprego garantido. Então... Entra aí, tá de...